Eu é Guilherme Trindade e hoje mais uma vez com participação especial do Glutador, do DFC campeão da última edição do The Ultimate Fighter Brasil, Glyconegro, França. Galera, quem quiser pode seguir ele em todas as redes sociais. Arroba. Glaico Negro. Glaico Negro. E hoje, uma situação que, de hipótese alguma, você vai repetir em casa ou na sua academia, a não ser que você esteja aí, seja um atleta com muita prática, muito treino e acompanhado com uma estrutura muito boa. Então, a gente tem aqui um enfermeiro, caso aconteça alguma coisa aqui assim comigo, uh, pra me socorrer. Hoje, o Glaico vai me apagar e eu vou falar qual foi a sensação de ter se apagado no Mataleão. Acreditem, não tentem fazer isso sobre hipótese alguma Isso aqui é só pra entretenimento e conhecimento de vocês Isso não é uma brincadeira Beleza galera? Confere aí! Confere, assiste que eu vou fazer uma vez só e não vou repetir essa parada não <risos> Então galera, eu estou começando aqui da situação de Black já vai começar com o Mata devidamente encaixado ele vai cuidar para não trancar minha respiração, vai trancar só minha, minha circulação que, que, que leva oxigênio para o cérebro E nosso cérebro é uma coisa muito inteligente, quando ele entende que nós estamos 15% a menos de oxigenação no cérebro Ele desliga, porque ele entende como uma queda de pressão E para você cair e ficar na vertical, perdão, para ficar na horizontal E dessa forma o sangue flui de maneira mais fácil e volta a oxigenação para o cérebro só que aqui não é uma queda de pressão, o glaico vai fazer um estrangulamento e eu vou apagar. E vai, tá... Galera, lembrando mais uma vez, eu estou com um enfermeiro aqui, a gente está com uma situação muito bem controlada, jamais sobre posse alguma tente fazer isso na sua academia e muito menos em casa. Beleza? Bora lá então? Bora lá. e vai. vai? Vai. Cara, tô sentindo ainda. Nossa senhora, bicho. Minha cabeça tá mexendo? Pegou bem? Nossa, <risos> bicho. <risos> Ai, não é, foi pra querer. Foi ó. Quanto tempo que eu fiquei viajando a minha Ah, não sei, uns três segundos, dois. Só? Cara, pra mim parece que, tipo, fiquei um tempão, tipo... Eu fiquei na cabeça, você ficou mexendo sozinho. Não, mexendo um pouco, mas daí eu fiquei aqui, ó, atrás. Porque sim. Ah! Quando o cara mexe, o cara dá um mal de pô! <coughs> é foda, né? Você <coughs> bati? Não, não bateu não. não. <risos> então, galera, sobrevivi à brincadeira. Agora eu tô me voltando à consciência. Não sei como é que foi, eu vou ter que assistir pra poder dizer. Mas, galera, a sensação não é nada boa, uma sensação de dormência. Eu, eu ouvi um barulho, tipo... Como se fosse ligado a televisão, um estupido muito alto. Galera, não é brincadeira, realmente o golpe é bem efetivo, depois de encaixado, é coração e pulmão, tchau e boa noite, Cinderela, não tem mais o que fazer. Galera, mais uma vez, obrigado pela brincadeira aí, Glyco. Lembrando, não tente fazer isso em casa, sobre pode alguma. Por hoje é só, continue assistindo e participando do nosso canal, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Bye.